Saudações, queridos, aqui é Vinícius Luinetti, professor de Nadi Yoga, esse vídeo trazendo mais esclarecimentos sobre algumas dúvidas que alguns alunos trouxeram durante esses dias. A primeira delas, tenho dificuldade de me concentrar em imagens. Não consegui me concentrar na concentração do espaço sideral. Muito bem, é natural que pessoas tenham facilidades e dificuldades em alguns tipos de concentração. E até por isso mesmo que existem tipos diferentes de, de técnicas. Então, existem técnicas de concentração em imagens, existem técnicas de concentração em sons... Técnicas de concentração em sensações, em ideias. Então a primeira coisa é aceitar que você possa ter essa dificuldade. Se tiver essa dificuldade, você pode ter dois caminhos. Os dois acho que é bom você estar exercitando. Um deles é procurar a técnica que você mais se enquadra e nos exercícios em casa, você focar ela. Se você tem mais facilidade de se concentrar em sons, foque os sons. Por outro lado, a ideia do yoga é a gente ir se desenvolvendo de uma maneira integral, de uma maneira esférica. Então, se tem esse lado, você tem essa dificuldade, seria interessante você se empenhar em aprimorar esse seu aspecto. Se empenhar, se esforçar em estar conseguindo visualizar imagens e se concentrar nelas. Para quem teve dificuldade nessa semana em se concentrar na imagem da, da viagem através do espaço, enquanto eu estou falando, vai estar tá aparecendo aí uma ideia de imagem que vocês possam estar tá se lembrando para se concentrar, caso vocês queiram continuar mantendo nesse exercício. Como se você estivesse viajando em alta velocidade pelo espaço sideral, através das estrelas, dos planetas, da, dos asteroides das nebulosas como se fosse acima da velocidade da luz agora indo para outra pergunta sinto que devido à idade estou ficando corcunda o que posso fazer? geralmente quando você sente que está se arqueando né, corcunda é que a pessoa vai ficando né? cada vez mais assim a gente vê pessoas mais idosas assim então é geralmente são por questões posturais. Na verdade, nem tão idosos. Hoje eu vejo muito adolescentes né, que também estão bem corcundas. Então, é primeiro ponto são questões posturais. né, Os hábitos de vida que você leva, a maneira como você fica na mesa, no computador, o que você come, o jeito como você senta no sofá. Isso influencia bastante. Então, bom, primeiro passo você estar é, ficando atento Tá? atento, se auto-observando, para estar tá sempre ajustando a sua postura, sentando de maneira em que você fique ereto, coluna luna alinhada, os dois lados do bumbum né, na, no, no assento, o peito levemente elevado, os ombros levemente para trás, então isso você vai trabalhando no dia a dia. Além disso, as técnicas corporais do Yoga, asanas que você pode estar tá treinando, são as retroflexões como estão aparecendo no vídeo aí algumas sugestões. Retroflexões são esses exercícios que você se inclina para trás, você faz um arqueamento da coluna para trás. Então você pode explorar essas técnicas com mais, uma maior quantidade em uma maior permanência de tempo e assim vai ajudar você a reverter esse processo e, consequentemente, você vai se sentir até melhor nos seus hábitos posturais no cotidiano. É isso aí, gente. Espero que tenha esclarecido. E se tiverem mais dúvidas, podem postar aqui ou podem me dar no, no WhatsApp ou durante a aula. Um grande abraço para vocês e ótimo dia!